Olá, eu sou a Maria do Blog da Vovã Maria e hoje vou-vos mostrar 5 ideias para vocês personalizarem o vosso caderno. Aqui em Portugal as aulas estão quase a começar, mas eu acho que este vídeo dá para toda a gente em qualquer altura do ano. Eu tenho imensos cadernos e adoro sempre personalizá-los ao meu gosto, por isso decidi partilhar com vocês algumas das minhas dicas. Por isso, se vocês estiverem interessados, é só continuar a assistir e espero que gostem. <música> Se tiverem um caderno liso, que não tenha nada e que seja super super simples, o que vocês podem fazer é utilizar tatuagens temporárias para decorar um bocadinho mais o vosso caderno. Se vocês tiverem um caderno plastificado, que não seja só papel ou só cartão, utilizem esta ideia para dar uma nova vida ao vosso caderno. Basta só utilizar a tatuagem como vocês utilizariam na vossa pele. Só precisam de retirar o plástico, colocar sobre o caderno e depois com um guardanapo ou um papel com água vocês só precisam de pressionar sobre a tatuagem até sair o papel e ficar a tatuagem perfeita no vosso caderno. Outra coisa muito simples que vocês podem fazer é fazer colagens. Vocês podem fazer colagens com revistas, com jornais, com papel de embrulho, qualquer coisa que vocês gostem de ver, que tenha um padrão super interessante, e para isso vocês só precisam de fazer um pequeno embrulho sobre o vosso caderno. Para este caderno eu vou utilizar só cola branca porque ela seca, transparente, e acho que dá um acabamento super interessante, por isso que eu fiz foi colocar cola branca na minha colagem e no meu caderno e juntar os dois e deixar secar e depois passei cola branca com um bocadinho de água sobre toda a capa para torná-la impermeável e também dar um ar mais brilhante à nossa capa e eu acho que dá um acabamento mesmo fantástico e acho que fica mesmo muito bem. Se vocês tiverem também um caderno que não tenha assim grande coisa, não tenha desenhos, não tenha texto, só tenho um fundo de uma cor que vocês podem fazer é colocar washi tape ou fita-cola de papel e fazer umas linhas sobre o vosso caderno e depois pintar cada zona com a sua cor. Para este caderno eu utilizei branco, cor de rosa e azul e pintei os triângulos dessas cores e depois quando tudo secar, mesmo muito bem, só precisam de retirar lentamente e com cuidado a fita-cola e vai aparecer o fundo antigo por trás da fita-cola, essa zona não tem tinta e o resto fica super bem pintado das outras cores que vocês escolheram. Agora nós podemos utilizar tanto a colagem como a pintura. O que eu vou fazer é colocar um sticker com um M. Vocês também podem desenhar a vossa letra em papel e depois colar com fita cola sobre o caderno, por isso não precisa ser um sticker. Agora o que eu vou fazer é pintar sobre o meu sticker e à volta do meu sticker fazer triângulos e círculos e depois quando tudo estiver seco, como nós fizemos no caderno anterior, o que basta fazer é retirar o sticker e o que vai fazer é com que fique um M sem tinta e o resto tudo polido, como nós pintamos. Por isso vocês podem misturar técnicas, a técnica da fita-cola, a técnica das colagens e a técnica das pinturas para criar uma coisa única só a vossa. Por fim, o que nós podemos fazer é bordar no nosso caderno e pode ser uma coisa mesmo muito simples. Para esse caderno eu inspirei um colar de ananás que eu tenho e desenhei várias vezes em papel, e tentei colocá-lo de uma forma mesmo muito simples, seja traduzido por pontos e linhas, um desenho mesmo simplista para ser o mais fácil possível de bordar, depois coloquei um desenho sobre o meu caderno e com um, uma fita cola de washi tape ou até fita cola de papel, vocês só precisam de colocar o vosso desenho por cima do caderno e depois com uma agulha fazer pequenos buraquinhos nos pontos de intersecção das linhas e depois basta bordar. e é um bordar mesmo muito simples, é só começar num lado do desenho e começar a unir os pontos e é uma coisa muito intuitiva que vocês conseguem fazer muito facilmente. Estas são as 5 ideias que eu tenho para vocês, eu ainda tenho muitas mais e se vocês quiserem a segunda parte ou algum tutorial também assim relacionado, digam-me nos comentários. Nós estamos quase, quase, quase, quase nos 30 mil seguidores. E quando chegarmos lá vou fazer um sorteio, por isso... Espero vocês tenham gostado deste vídeo e espero que queiram ver mais. E vamos na próxima.